Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao Triple A. Hoje, é, com mais uma entrevista, eu estou aqui com o Fernando Dufor. Fernando é um dos fundadores de uma startup muito bacana e que vai nos permitir hoje explorar o mercado de experiências. Essa startup é a The Market. Fernando, vamos começar com você contando um pouco para a gente sobre o que é a The Market e o que, que ela faz. Legal. Bom, a The Market é uma, uma startup que é um delivery de experiências gastronômicas. Então entrega na casa dos nossos clientes receitas com todos os ingredientes porcionados na medida correta, junto com o modo de preparo, para que o cliente só se fique preocupado em se aventurar na cozinha, ter uma experiência diferente e fazer uma comida para quem gosta, enfim, ter uma experiência de chefe de cozinha em casa. Sensacional! E mesmo quem é completamente analfabeto na cozinha, Exatamente. tipo o Victor que está nos gravando aqui agora, pô, ele não Exato. sabe fazer ovo frito. É. Até o Victor é para pode... ele também. Que então qualquer pessoa, é. independente de nível, habilidade na cozinha, ela consegue reproduzir uma receita nossa. Então vem todo o passo a passo detalhado, utensílios que você precisa ter na cozinha, qual que é o tempo de preparo qual que é o sujômetro, então que nível de sujeira que você vai Até fazer. Até isso, hein? Até isso vem a nossa ficha técnica, então é bem detalhada mesmo. E de onde é que surgiu a ideia de criar esse delivery de experiências gastronômicas? Cara, eu sou um amante da gastronomia, então eu gostava muito de cozinhar, é, reunir os amigos é, e cada vez que a gente ia fazer uma receita nova, sempre vinha aquelas dificuldades que muitas pessoas podem ter também. Então, que receita que a gente vai fazer hoje? Quem que vai atrás de todos os ingredientes para comprar? É, às vezes tinha uma receita, um alho negro. O que, que é um alho negro? Um ingrediente específico, não sabia, né? tinha que pesquisar. É, será que eu vou conseguir acertar esse preparo? Então eram algumas, algumas dificuldades que a gente tinha ali, e como eu gostava de cozinhar, a gente ia se aventurando, e algumas davam certo, outras davam errado. Né? Então nesse processo, a gente viu que tinha uma oportunidade de ser explorada, que é de facilitar e criar uma comodidade para quem curte cozinhar para que a preocupação seja apenas o ato de cozinhar, e não todo o processo que vem antes. Então foi assim mais ou menos que surgiu o Demarch. É... Dentro dessa dificuldade, a gente pesquisou, começou a ver referências fora também, que é no mercado muito desenvolvido, né? o mercado que nos Estados Unidos já é muito grande, tem empresas enormes lá fazendo isso. Bacana. A gente resolveu trazer para o Brasil também esse, esse novo conceito. Legal. Então... E a startup existe desde 2016 já. Exato. Né? Então. É... O que é bacana né, é que você conseguiu... É entrar de maneira bem sucedida no mercado, que é o sonho de toda startup, não só das startups, mas de muitas empresas grandes, que é o mercado de recorrência. Né? Uma vez que você é, consiga atrair o teu público, esse público tende a ficar pelo menos por algum tempo com você. Quais foram as estratégias que vocês usaram para conseguir chegar nesse público e conseguir é, ter sucesso nessa busca de clientes para esse mercado de recorrência? É, eu acredito que a gente tem que passar um valor. Né? Então o cliente ele tem que entender que ao consumir o nosso produto, ele tá ganhando ou uma experiência, ou uma economia, ou assim, enfim, ele tá conseguindo ter um benefício em cima do nosso produto. E é isso que a gente passa hoje. Nosso produto ele gera uma economia, então você comprar no mercado os ingredientes é mais caro do que você receber o meu produto em casa. Então esse é um benefício para o cliente. Ele gera uma experiência, então você cozinhar uma receita diferente cada vez, a cada 15 dias, uma lagosta, já cozinhou uma lagosta grelhada? Nunca. Então, você já pode cozinhar com a gente. Sensacional. Um bife well, então, então essa experiência que a gente passa também. E a comodidade, né? De você estar em casa e sempre ter aquela segurança que vai chegar uma receita que foi testada por a gente, por os nossos chefes, que vem com todo o material de apoio. Então, Inclusive você... a lagosta, vai. Exatamente. isso deve ter complicações logísticas imensas. É, então a gente, hoje a gente conseguiu superar já. Então a gente tem um sistema logístico bem rápido. Então a pessoa ela consegue fazer um pedido até uma da tarde, receber no mesmo dia. Então, é, e a forma de a condicionamento do produto, então é, hoje em dia superou essas, essa barreira e a gente consegue entender bem... bem Quais são os formatos em que o teu cliente pode consumir isso? Certo. Ele é um clube que me manda todo mês alguma coisa, uhum. ou eu posso comprar quando quero, ou eu posso fazer as duas coisas? Como é que é a configuração Perfeito. da oferta? Então, como você falou anteriormente, a gente está nesse mercado de recorrência. Né? Então, o nosso carro-chefe é a recorrência. Hoje a gente tem um clube de assinatura, onde o nosso cliente, a cada 15 dias... Ele recebe uma receita em casa e a cada 15 dias ele é cobrado pela assinatura. Então, tem um valor quinzenal. Então, a cada 15 dias ele vai recebendo. Mas, ele também pode fazer uma compra vulsa sem ser assinante. Ele vai pagar um pouco a mais, uh -huh. tem um preço diferenciado, mas ele também tem acesso a essas receitas. Perfeito. E, e, e qual é a proporção dos, dos clientes que você tem que é, preferem a opção... É, recorrente e qual é a proporção daqueles que compram esporadicamente? E na carona dessa pergunta, é, a venda pontual acaba funcionando como um, uma isca para trazer o cara para a recorrência? Como é que é esse controle de vocês? Sim, então hoje a, o carro-chefe da empresa é a recorrência. Então o perfil do nosso público, ele é um perfil de jovens casais que querem ter essa regularidade, que querem ter essa experiência cada 15 dias então, o grande, grande destaque da nossa empresa é a recorrência, onde a gente está no maior share ali. Mas é, a gente também utiliza o mercado russo como uma isca, como você falou. Então, a gente faz ações é, para atrair esse cliente, para que ele experimente o nosso produto e aí sim a gente consiga converter ele para um assinante. A gente consiga trabalhar ele para sempre virar um assinante. Legal. Esse é o objetivo. Quer ver mais insights como esse? Continua vendo lá no AAA. Você está ganhando agora o cupom que é o 7AAA para degustar mais ou menos 7 dias de forma gratuita, Truppway. Te vejo lá.